Isso não, meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não Espera, é o melhor a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu piê Encosta no meu pior? que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o um passinho do Magrão É, é, é, é só pro é SP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do Magrão é mando que é muito maneiro Mas fala pro da aprendeu no Rio de Janeiro me bota, eu faço rap da viela Tia massa e vou mandando passe do menor na favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro, sem se esse esconde. Eu tô beijinho no ombro que o recalque passa longe Porque é que eu me sinto em casa e que é que deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé pra todo que entendeu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 Que hoje eu tô iluminado, minha mente tá focando Pra eu fazer improvisado, a camisa é da Holanda no caminho Só que cê never perde, cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho ah, Eu tô na amo porque eu sou meio de repente Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no PicPay Esse ah, cara é o Otário, faz o um gol de peixinho Mas seu caçador de sonhos, cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral Não é PicPay, cê veste pra mim e paga o um PicPay Aê, cê tá o pau pra rima que eu faço Por isso eu pego o que na sua mente, eu embaraço. Me é PicPay, é pica-pau, esse mano é brincadeira Mata esse cara de pau, não fica não vou gritar madeira Aí, Eu acendeiro Pode avisar o botão do cabelo vermelho Aí o meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aí fica o madeiro Se liga na moral, seu rap é mal Vida essa indústria vital Você não é o um urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça, os urubus ficarem em volta Não, e pra nada satisfaz. O urubu ficou em volta hora da hora na improvisação. Que nós é corintiano e o timão volta o brincão. Aê! Eu vou de eu faço free dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Que ganhar falando falando time, só que eu rimo a vela. Mato você no Maracanã, depois em Itaquera. Aê! Aê!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 Ó, oh, Prado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que você não é sagasta Cê achando uma bolacha no pacote Porque você ganhou duas. espates Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima Olha moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostro que não, não está no espate Te desbancar com a tua camiseta de quebrada ah, Tá tranquilo, meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comedia na minha cara Falando do que eu ganhei ah! tá maldade, Aproveita que hoje cê foi chamado, Tenta vir de frente com o E tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que você ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu me Esquece não, ninguém vai falar do que você ganhou Depois de que eu te amassar ela vai vir falando do que você perdeu Quando eu faço Rick Rob por aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano Desse jeito, mano, eu te garanto que você vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC se Isso aconteceu e eu vou fazer aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vou falar que nós perdeu Mas eles são importantes com você São... Insignificante que nem a frase que cê fica falando. Chão, pode vir na minha, mas se você mostrar eu sigo capotando. É sério, cê segue tá capotando porque eu te atropelei, meu mano. Eu te passo a rima dar o zoom. Cê falou que ninguém é importante, meu mano. Você não é importante, pra ele me importa com cada um. Não, é, não, eu faço rima eu rap por aqui, meu mano. Pode pra você, tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tem como é que...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 Mas na meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei um obstáculos maiores do que esse vale. Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista, de ouro, tá no meu peito Demorou, parceiro, mas você tá ligado o Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse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 também aha ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou assistir também olha mano que bagulho doido mas se tu acabar a dupla tu também vai me atacar e a do que ele se deu vou fazer do sentido <SILENCIO> É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta, de pute, de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Eu, eu, eu, mas você acha que você fica? Tá ligado, meu parceiro, que você não sustenta o que você fala. Você fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala. Pra mim, você não vai arrumar nada. Porque enquanto você acha que você é hora, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e abusando. E abedeci o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu, vou, eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado truta que eu já sou underground? E pra mim você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round. <risos> <risos> não <você>, <risos> <risos> <risos> <risos> só do papo reto, eu já tô pegando, eu sou <risos> <risos> Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho.